Você está ouvindo Pizzas de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoal! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Jéssica. É isso aí! Estamos acabando o ano, mas ainda tem um Pizza de Dados para a gente terminar esse ano caótico, mas com notícia boa. Mas antes de a gente começar a pausa para os recadinhos. Bom pessoal, a gente tem só um recadinho Hoje, que é o pizza tá entrando De férias, como vocês bem Sabem, esse ano não foi nada fácil Pra ninguém, a gente não conseguiu Lançar um episódio por mês, mas a gente tentou Fazer o máximo pra trazer episódios Legais, relativamente espaçados Esperamos que vocês tenham gostado A gente vai entrar de férias, a gente vai ficar um pouquinho Descansando, se Deus quiser A gente volta com força total no ano que vem E se você não quiser ficar Desolado <risos> Ou desolada e ficar pra trás a gente sempre recomenda que vocês fiquem de olhos nos nossos parceiros, o Data Bootcamp. É, sempre tem curso novo rolando, ah, eles também estão fazendo vários meetups, vários encontros, várias coisas interessantes rolando. Então, entre no site databootcamp.com.br ou nas redes sociais, Data Bootcamp, para vocês ficarem ligados em tudo o que está acontecendo. É isso aí! Boas festas, bom Natal, Feliz Ano Novo e até o ano que vem! Bom, pessoal, estamos aqui com a Gabriela, Gabi, vou te chamar de Gabi, já estou íntimo aqui. É, a, Gabi, a gente com a Gabriela para conversar com a gente sobre um assunto que está super na moda, mas que a gente não abordou ainda em três anos de pizza de dados. Então, a gente está aqui para se redimir desse erro, que é conversar sobre jornalismo de dados. Mas antes de falar de jornalismo de dados, vamos conhecer um pouquinho a nossa convidada de honra do dia. É, Gabi, fala pra gente... Quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita? Oi, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou ouvinte do Pizza de Dados, então é um prazer estar aqui com vocês nesse episódio. Minha pizza favorita, antes de tudo, é pepperoni com cebola. Em segundo lugar, calabresa, que eu sei que é super cotada aqui, também com cebola. E, bom, eu sou jornalista de dados, né? Me formei em 2015 e desde então tenho é, procurado aí uma série de informações aí no mundo da tecnologia, programação, para conseguir fazer umas análises diferentes né? E além de entrevistas, conversar com especialistas e tudo isso no mundo do jornalismo de dados — Mas você não se formou jornalista de dados, né? Você se formou em jornalismo e depois veio a parte dos dados, não é isso? — É, conta um pouquinho pra gente isso. isso na transição ou se você já aprendeu sobre isso na faculdade Como é que foi essa história? Como é que você foi parar no mundo de dados? Isso, na faculdade, pelo menos na minha, ainda não tinha nenhuma letiva Ou mesmo matéria obrigatória de jornalismo de dados Nem mesmo de Excel, apesar de eu ter estudado numa universidade muito boa Na minha opinião, que é a PUC-Rio Mas depois, né, de formada e também, aliás, durante a própria faculdade Procurei alguns cursos extras, né, fora da faculdade Participação de congresso, como a Abrage é, E também cursos da escola de dados Para fazer cursos, aprender, mexer primeiro aí no Excel eu tava, na época eu, fazia, eu tinha um estágio e eu precisava aprender a mexer no Google Analytics, então eu precisava de uma tema base do Excel, aprendi a tabela dinâmica, aprendi umas coisinhas básicas e depois eu vi que isso não era suficiente, que eu queria saber mais e eu me encontrei muito no R para poder fazer algumas análises legais. Bom, então, depois de formada, né, principalmente, eu fui buscar cursos. Eu cheguei a fazer é, um curso na Escola de Dados ainda em 2014, aprendi sobre Excel. Eu vi, A gente teve um contato com uma extensão do Chrome que me deixou muito louca, que era tipo web scrapping, só com uma extensão do Chrome, que até hoje o pessoal ainda aprende a usar como é que funciona. Então, você via lá o básico da, das tags, do HTML, CSS, para poder automatizar uma raspagem numa página e poder usar depois esses dados, isso é uma coisa que eu falei: caramba, o computador está funcionando sozinho, né? Tem como é que assim, como que vários comandos repetitivos estão sendo dados e eu vou ter daqui a pouco uma planilha super legal, não vou ter que fazer isso na mão. Então, pelo menos para mim, né, como pessoa de humanas, é que não convivia com o pessoal da, da computação e tal Foi uma coisa bem louca ali que eu vi aos 20 anos, né, 21 anos Então eu fui atrás e hoje no R eu falo realmente Caramba, quando eu tinha aquela idade nunca poderia imaginar que dá pra fazer tanta coisa com a programação E que na verdade não é tão complicado, né? Pelo menos para o que eu preciso no dia a dia não é nada tão complicado é, Você falou de web scrapping e você então usa a análise de dados do jornalismo de dados mais para coleta ou você também trabalha com Excel e R para análise e aqueles crunching, né? Aquela mastigar os dados. É, o que me deixou muito interessada e apaixonada pela programação foi o web scrapping. E eu ainda con continuo muito fascinada pelo web scrapping. Então, quando eu posso, quando eu preciso, eu coloco o web scraping no meio, porque eu acho muito legal e louco. É, embora eu ainda não rode nada, assim, na nuvem, numa máquina virtual, na... embora eu já tenha tentado rodar, enfim, na, na Amazon, AWS, uma coisa assim e mais assim, no, o grosso mesmo que eu acho que é reaproveitável para o jornalismo Acaba sendo mais a parte da análise de dados Então eu, como é, usuária do R, eu uso muito o Tidyverse né, Que eu acho maravilhoso, uma sintaxe super simples, fácil de usar E também, assim, recomendo muito que as pessoas entrem, por exemplo, no SQL Comecem a ver alguma coisa de SQL é, Parte dessas necessidades, elas podem até ser né, resolvidas no Excel, no Google Spreadsheet, ou mesmo a própria questão da automação, você tem lá o If This Then That, né? que é esse site que você pode criar, reaproveitar várias receitas e, e criar alguma coisa que automatize, ou por exemplo, o Workbench, né? — Peraí, você usa o If This Then That para análise de dados? — Não, não para análise necessariamente, mas se você quer uhum. fazer, por exemplo, alguma coleta de dados é, de políticos nas né, redes sociais, ou de localização. É, o Workbench, que é uma ferramenta mais recente, é, que é mais voltada para o jornalismo, ele também facilita e um monte de coisa nesse processo da própria captura da informação online. Mas, na real, assim, o que tem mais para o jornalismo, na minha opinião, é para análise de dados, são bases já feitas, né, já oferecidas pelo governo, e tudo isso que você tem que mais que analisar, cruzar, verificar, fazer uma substituição e tudo isso. É, um pouco além da tabela dinâmica. Mas eu acho que depende muito da situação assim por exemplo tem um caso que eu gosto muito de contar que tem um site é, do governo né que é da FAB e todo todo dia eles disponibilizam um PDF na verdade é um Excel é, no formato de um PDF né mas enfim esse PDF tem os voos feitos com as autoridades e aí eles disponibilizam isso todo dia então por exemplo o, o uso do R né na minha rotina foi eu li o HTML coletei os links referentes a esses PDFs pedi para ele baixar pedir para ele empilhar e li num site que tem OCR para já ter isso num no, no CSV, num no, no Excel e poder ler. Então depende muito, mas assim, eu acho que começar pela análise de dados, embora muita gente seja fascinada pela raspagem, é a forma mais fácil e já muito útil, mesmo com funções mais simples do Tidyverse nossa, eu falo o CR perto de mim, eu já penso, nossa, que uso avançado de máquina. Meu Deus. <risos> a gente já comentou aqui, né, sobre isso, dos dados abertos, às vezes não virem formatos amigáveis, né, virem imagens, um PDF, quando a pessoa podia simplesmente liberar a planilha ou o CSV ali, ia facilitar muito a vida de quem analisa esses dados, né. Mas eu queria perguntar para vocês é, mais uma coisa da profissão mesmo, né? É, você fala bastante de criar, as bases e tal, é, quanto tempo você gastava criando, montando as bases que você usava para reportagens, e com isso você conseguiu diminuir esse tempo usando a programação. É, e hoje em dia você faz isso muito mais rápido, né? Então, esse investimento em aprender programação foi muito. Eu, eu sei que eu conheço, que eu conheço o trabalho da Gabi e eu acho que foi muito benéfico para você, né? Mas como é que você defende né, essa coisa de automatizar tudo para poder diminuir esse tempo e conseguir focar em fazer uma, uma mais interessante, né? Olha, eu tenho um caso muito legal para isso hein, Jéssica, em 2017 Eu tava fazendo um curso de Front-end, assim, já querendo entrar Mais pro mundo da tecnologia, talvez Mais do que pro jornalismo, e eu tava nesse Curso de Front-end e falei, ah, quero fazer Um site é, com dados da, do, De votações do Senado Aí eu, na minha ingenuidade né, Bom, não faz muito tempo, 2017 Foi outro dia, abril, março é, Entrei no site do Senado Cliquei em cada foto do senador, Tchau, Baixar. Aí fui lá em cada um renomear, nome do senador, Fulano. São 81 senadores, né? Considerando os senadores que estiveram em exercício, provavelmente talvez até 90. Isso para o Senado, eu não fiz o projeto, por exemplo, para a Câmara. Se eu fizesse para a Câmara, são 513. Imagina o dia que eu ia passar clicando em cada foto e baixando. Ou se eu quisesse fazer de duas legislaturas, né? Coloca aí 513, mais talvez uns 400, porque aí teve renovação, ou não teve. Então, assim. É, é muito importante Que os jornalistas, que as pessoas que não são da computação mas saibam que, pô, tem outra forma De fazer isso, você não precisa ficar no, é, Clicando lá no botão A vida inteira, é, e na real A Jéssica na época me, me ensinou Me falou até do TryCatch, que estava Dando um negocinho, aí eu consegui já é, Criar tanto o meu código para baixar A foto de senador quanto de deputados E foi meio que no começo que eu estava no R Ainda, porque era uma necessidade minha é, não, Nem, não estava tão Ligada assim no Tideverse, eu aprendia muito colocando no Google, no Stack Overflow, depois é que eu fui mais atrás da, de aulas mesmo para aprender o um conteúdo do zero. Mas, enfim, é... É possível, é super viável, você pode fazer isso de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, você quer cruzar duas bases, sei lá, você... no portal transparência tem uma base de... Tem... Você tem várias bases, mas, por exemplo, você tem do auxílio emergencial, ou do Bolsa Família, ou de empresas que não podem mais assinar contratos com o governo, porque fizeram alguma coisa. Você não vai ficar pesquisando o nome do candidato no Ctrl-C, Ctrl-V, para ver se o candidato aparece naquela lista, né? Você tem que perceber que as duas têm o CPF, né? Ou mesmo que não tenha o CPF, você tem o CNPJ, e aí no CNPJ você pode ver quem são os sócios. Então você tem que ter essa cabeça de que a programação, mesmo o basicão do Excel, eles vão te ajudar nisso, cara Não, não é para ficar fazendo Ctrl C, Ctrl V ali, que é, além de tudo, além do tempo, é muito mais suscetível a erro Eu fiquei curiosa com esse pacote que você tá falando bastante, que é o Tideverse Tipo, para que que você usa ele? Como que ele funciona? Para que que você mais usa ele? Eu uso o Tideverse para tudo, assim, eu nem sei o que eu vou fazer, eu já escrevo lá, Library Tideverse tem gente que vai me julgar, falar que o Tideverse é pesado, blá, blá, blá, blá, mas assim, eu não tenho, eu não tô trabalhando, por enquanto, com bases tão grandes assim, então não é uma preocupação minha. Então, no Tideverse, por exemplo, eu uso muito para fazer o equivalente à tabela dinâmica, só que no R, né, que seria com o Group By e o Summarize, o próprio filtro também. Enfim, tem agora o Pivot Wider e Pivot Longer, né, que, enfim, você muda a organização das colunas e das linhas, então, às vezes, para ficar mais claro. Então, sei lá você tem uma base é, de dados do TSE, por exemplo, e tem os candidatos que estão aptos, é, né, que vão participar das eleições, e cada linha é um candidato, e aí você quer fazer uma pauta sobre o gênero, né, o sexo dos candidatos. Então, sei lá, se você quer agregar por partido, por UF, às vezes, você, se você jogar o gênero para coluna, vai ficar mais fácil para você ver os números, né, já que é o tipo de análise você que quer fazer. Então, o tidyverse eu acho que a sintaxe dele também é muito legal, muito positiva e tudo que eu aprendi mais recentemente ligado ao R foi com ele. Eu achei bem mais simples do que o que eu achava antes no Stack Overflow, umas coisas meio pingadas assim. É que se parar para pensar, né, o R tem muito pacote, né, e muitos deles focados em estatística, não necessariamente data science. Então, o tidyverse eu acho que foi a grande sacada de organização do daquele cinto de ferramentas do cientista de dados dentro do R, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o mundo Scikit do Python já traz de brinde, né? E atrai muita gente para Data Science por causa disso. E Aí o Tideverse foi muito esperto, né? De, de acontecer assim. É, até assim falando, a Jéssica é uma grande adepta do Python, tentou me levar para esse lado, eu tentei um pouco, mas não rolou. Eu acho a sintaxe do Tideverse, a forma como ele é feito muito boa assim para quem é de humanas, ou eu vejo que ele é muito usado na academia, cientistas políticos, cientistas sociais, além, né, obviamente além de estatísticos, e eu acho que ele é muito, tem uma curva de aprendizagem assim muito boa. Para quem é de fora, mas é claro que também é, é, é o que eu falo assim: tem gente que quer ah, não sei nem fazer uma tabela dinâmica no Excel, não sei nem abrir um CSV no Excel, né? Porque ah, é separado por vírgula e abre, não, não abre com essa divisão. Ah, e eu quero agora cruzar tudo e, e transformar um CPF em CPF mais carado, né? Que quando que tem aqueles asteriscos, e aí já vai entrar assim, não tem demora um. Né, leva um tempo, né? Eu mesma tentei o Python, Jéssica testemunha, não rolou no é, text... terminal, é um, um demônio, assim, né, pra gente que é de humanas. <risos> É, enfim, né? você tem que instalar um monte de coisa lá no terminal. Aí, pela questão de segurança é, né? de algumas empresas, não pode abrir o terminal na empresa, sei lá o quê. Aí, com o próprio Collab lá do Google também não me dei bem. Enfim, o, o RStudio para mim foi assim: o R e o RStudio, os dois, né? Que eu gosto muito do RStudio também, eles foram um, um, uma saída excelente. Você sabe que quando eu comecei estudando Matlab, eu tive uma uma cadeira na faculdade que tinha R, mas eu aprendi Matlab muito antes do R, então eu acabei que não engatei no R. Mas quando eu quis mudar do Matlab para outra língua, no caso foi o Python que me foi apresentado, eu sofri muito também porque eu estava acostumada de ver as variáveis, você, você abre ali do lado, você consegue ver ah eu tenho isso aqui definido, isso aqui está carregado, eu consigo é, é muito palpável né o, o que, que você está fazendo e tem alternativa para o Python tá? Existe que é o Spider. O Spider foi tipo a minha salvação porque eu conseguia ter a mesma interface que o Matlab, o RStudio te dão, mas para o Python então para mim depois de um tempo, eu acabei que eu fui aprendendo outras coisas e o Spider não, não, não funcionava tanto para mim, mas para esse meu momento de, de perder o medo e começar a ficar acostumado com a linguagem de fato, é, é, muito, é uma coisa que às vezes as pessoas que estão muito dentro da programação acabam esquecendo e o que, que tem aqui? Como é que eu vou lembrar das variáveis que, que eu carreguei tipo? É, e essas interfaces elas são super, super úteis. Então, para quem quer que é uma alternativa ao RStudio para o Python, o Spider é uma, uma ótima ideia. Aliás, ô Letícia, eu mesma já baixei o Spider porque eu queria tentar fazer uma transição para o Python não integral, não total, não vou abandonar e tal, tal, tal. Assim, sem rivalidades, mas na boa. É, para o web Scraping, né? Eu sei que para a raspagem, para tudo isso, para automatização, o Python tem é, várias vantagens em comparação com o R, que não tem nenhuma, até onde eu sei biblioteca boa o suficiente. Né, a própria questão do R Selenium, do Selenium, não é legal, assim como é no, no Python. Né, até outro dia eu estava vendo uma live e, sobre R, e o cara resolveu falar falou assim, pô, não, vou usar Python aqui porque já, já chegou no limite. Então, assim, eu sei que o Python tem várias vantagens, por exemplo, em relação a isso. E, e aí eu até quero fazer essa transição. Voltei a pegar material de Python, fiz uns três cursinho, cursos, né? Mas é, não é uma coisa que eu estou exigindo de mim agora também, né? Porque já avancei bastante, quero avançar mais, mas tudo tem o seu tempo. E porque esse ano também, né? O ano esse pesado. Ano, passo. E tem aquela coisa, né? Você saber uma ferramenta, além daquela que você tá confortável e que você sabe bastante, pode te ajudar até na sua própria ferramenta principal, né? Vai ser benéfico, porque você vai ver outras formas de fazer coisas que às vezes era o que você precisava. Você nem precisava, na verdade, saber uma ferramenta nova, você precisava de uma forma nova de fazer a mesma coisa. É na linguagem que você já está acostumada, por exemplo, né? Mas, Gabi, você falou de cursos, eu sei que você dá curso também, né? E aí me conta como é que foi dar um curso aí num certo evento muito massa. Isso, eu montei uma oficina com o Fernando Barbalho, que é Auditor Federal do Tesouro Nacional. Foi meu parceiro aí dando oficina de R no Domingo com Dados. Infelizmente, eu acho que quando os ouvintes estiverem nos ouvindo, é, escutando, já vai estar tá fora do ar, <risos> infelizmente. Mas enfim, o vídeo vai estar tá fora do ar, mas o repositório não sai do ar, então o nosso tutorial em texto não sai do ar, com todas com os primeiros passos, na minha opinião, nossos, né, bons, pra, pelo menos para quem é de humano, jornalista, quer fazer análise de dados, usarem o R. Então, tem o, o repositório, ah, o pessoal vai colocar aqui o link. É, então, foi muito legal da sua oficina estimular a programação para o jornalismo. E eu também dei, em 2019, uma oficina de R no CODA, né, que é esse evento que junta. É, jornalismo tecnologia aqui em São Paulo organizado pela escola de dados e também foi muito legal assim que eram pessoas totalmente assim de humanas é, que foram lá depois até pediram dicas como continuar agradeceram eu mostrei o caso da Fábio né que eu comentei aqui então assim eu acho que vale muito a pena para no mínimo colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa para ela falar cara não vou ficar aqui sentada fazendo isso na mão vou tentar dar uma olhada é, estudar ver como é que Faz isso de uma outra forma, mais rápida, mais confiável, né? que, enfim, possa compartilhar com os próprios amigos, porque, enfim, hoje em dia, né, vocês mesmo com podcast, é, o povo que faz tutorial, se encontra muito material online, né? Você não precisa necessariamente pagar um curso. Então é muito importante que as pessoas saibam pesquisar no Google, Google saibam ou achar e olhar e se inteirar e conversar para conseguir. Ver formas melhores de, de evitar o trabalho maçante, manual, mecânico, chato E aí eu tenho uma pergunta, que é o seguinte Falando com uma pessoa completamente ignorante da profissão de jornalista Então, por favor, me corrija as assumptions que eu estou fazendo errado Eu imagino que deva ser muito mais rápido fazer uma reportagem sem dados do que com dados e aí como é que é a relação, e você mesmo falou né que na, na sua na faculdade você não teve cadeiras nem eletivas de, de dados Como é que é essa relação no dia a dia do trabalho com produzir conteúdo e produzir conteúdo com uma base de dados Que você tem que, todo esse trabalho, de e a, a, nem sempre esse dado está disponível, então você tem que ir atrás e aí a gente sabe exatamente que o dado vem de maneiras extremamente criativas E nomes Que não se encontram e etc é, Como é que essa relação No dia a dia dessas duas coisas Se é que eu estou assumindo que De fato um tipo de reportagem É mais trabalhoso que outro É, Eu acho que varia, assim, tem matéria Que não usa dados, mas é, Supondo que o jornalista passou Alguns meses olhando Acervos né, de jornais Para pesquisar toda a história De um político, porque ela escreveu um perfil de um político, né, eu comento isso que eu estagiei na Piauí, então assim, eu sei que por exemplo, as reportagens da Piauí, eles precisam buscar um monte de informações, são muitas entrevistas pessoais, não pessoais, enfim, então é... as entrevistas, elas são muito importantes, a pessoa pode até complementar com dados, checar outras informações, acrescentar dados, mas às vezes o trabalho, enfim, na moda antiga, né, se é que a gente pode usar esse termo ele exige bastante tempo, e outras vezes não, né, uma, uma matéria mais factual, né? Uma coisa mais simples, né? Que ganha um peso, é, sei lá, o um anúncio de, de um pacote que vai ser lançado no Congresso. Então, a coisa que talvez exija é que seja rápido, porque é quente, porque é novidade. Você pode até ouvir alguns especialistas, mas ela precisa ir logo, porque senão, enfim, é uma coisa quente, né? Tá rolando na hora. Mas, ao mesmo tempo, né? Com dados, não é porque a gente apenas, sei lá, cruzou uma base, né? Apenas, entre aspas, que necessariamente a gente vai acreditar em tudo que tá ali e já sair publicando, e a firmando alguma coisa. Não, também tem toda essa questão do jornalismo, de perguntar, verificar, questionar, entender, pegar o outro lado, falar com um especialista, enfim. Na minha opinião, nos últimos tempos tem gente que desvaloriza, acredita que o trabalho do jornalista é muito fácil, mas não envolve uma série de etapas, né? Não é apenas sair escrevendo qualquer coisa que veio na minha cabeça e pronto publiquei. Não, tem uma série de etapas importantes, né? Que, que pelo, pelo qual o texto precisa passar, a matéria precisa passar. Então, ah as coisas se misturam um pouco. Acho que varia muito, muito, muito de caso a caso assim, Em relação ao tempo, em relação ao veículo Mas é importante que as informações se complementem, né? E o que muita gente fala é que, embora seja uma base de dados Você também está entrevistando a base de dados Tem gente que gosta de usar bastante essa expressão Embora, claro, também seja legal entrevistar outras pessoas Que podem ter conhecimento nessa base de dados e tudo isso Uma coisa que eu ia falar que eu, que eu achei interessante nessa sua fala E que eu acho que é a primeira vez nesse programa, pelo menos na, na no Pizza, que eu ouço essa questão de, de analisar a base e olhar o outro lado e acho que no Pizza a gente fala na ciência de dados como um todo se fala muito de pegar um dado e analisar um dado, né? E tentar extrair toda aquela informação desse dado e não necessariamente você está buscando o contexto geral, você está é muito focado naquele dado, né? E naquela verdade e eu achei isso bem interessante você ter trazido porque porque de fato é uma visão diferente sobre uma coisa que talvez todo mundo faça Que está ouvindo a gente Ou que, que, né, é, que trabalha com ciência de dados Mas não necessariamente é o mesmo olhar, né? É, para a gente acaba sendo uma função assim essencial, porque... Eu vou dar um exemplo. Na base de dados do TSE, os candidatos eles declaram os bens deles, é né, autodeclaratório, assim como a raça, declaram gênero, um monte de coisa. E aí você pode simplesmente... É, bom, enfim, eu, eu não faria, né? Mas tem gente que pode pegar a base de 2016 e a base de 2018 e falar ah, que o fulano, o candidato tal, teve uma evolução. Ele declarou 7 mil e agora ele está declarando 7 milhões. Uma evolução de X por cento. Pô, que absurdo. Sei lá o quê, houve alguém. Mas aí, se você for falar com o cara, né? E assim, no jornalismo isso é sensível. Você vai falar, pô, ó, quero uma nota Gostaria de saber qual é o posicionamento Do candidato X Aí vai falar, putz, foi um erro de digitação A senhora que colocou o dado No sistema, ela digitou alguns zeros A mais, a gente já pediu a correção né, Para a justiça eleitoral E essa correção Deve ser atualizada em breve Então assim, é, isso não vale matéria Você precisa né, sempre ver o outro lado Porque às vezes o dado não é confiável Às vezes as pessoas erram né Então é, agora mesmo em 2020 tem candidato que declarou que tem patrimônio menos 20 milhões. Então, poxa, a pessoa colocou um menos na frente, né? Porque ela tem vários terrenos, várias coisas, só colocou o um menos na frente. Não vai falar que ela tem, ah, o Fulantal tem uma dívida de 20 milhões. Não, foi um erro de digitação. Você fala com ele, pede para assessoria é, né, de imprensa, que a gente tem, tem, sempre tem contato para poder ouvir o outro lado. Não, não pode sair afirmando porque simplesmente está na base de dados. Eu acho muito engraçado, porque na época quando eu passei que eu trabalhei na TV Globo, eu lembro disso, né? Que o pessoal de jornalismo tinha muito essa coisa do, da checagem do fato. É, ah, o dado fala uma coisa, mas a gente vai se apoiar nisso para fazer uma reportagem, mas a gente precisa checar se isso é verdade, se isso condiz com ah, o mundo real, né? Principalmente porque é bem isso, quando você lida com sistemas que seres humanos interagem, está propenso a erro, né? Onde tem dedo humano, tem erro, pode contar com toda certeza, né? E eu acho que no jornalismo, mais do que outras, é, outras áreas de atuação onde dados podem ser usados, é, é muito importante você checar se o que você está mexendo e o que você está assumindo faz parte do mundo real, né? É, por exemplo, se você vai analisar um dado biológico, no máximo você vai, vai olhar e conferir se aquilo ali tá fazendo, deveria estar tá daquele jeito. Por, por exemplo, às vezes as máquinas erram na hora da leitura por falta de calibração ou coisa do gênero. Mas aí é muito mais fácil de resolver. Ah, não, a máquina estava descalibrada, a gente recalibra a máquina, né? Mas aí quando você envolve um outro ser humano, tem todo um processo, né? É, e aí, Gabi, eu lembro que você trabalhou uma época com checagem de fatos, né? Como que isso altera como você lida com os dados, ou se não alterem nada Apenas fica nessa, nesse esquema né, de prestar atenção Se aquilo ali faz sentido E buscar a informação da outra pessoa, né? — Isso, exatamente Na minha experiência, como é, na checagem né, de informação Checagem de dados, esse tipo de coisa A gente Percebe que é sempre importante Ver qual é a fonte Então não é porque está na internet que é confiável Não é porque o fulano falou que é confiável é, Você não pode comprar a versão Da pessoa de primeira né? Então, às vezes, é, aliás, muitas vezes É importante você checar dados né? Você checar informações Estudos, pesquisas, ouvir especialistas Então, é, inclusive Porque dependendo da pessoa Ela pode estar fazendo uma interpretação Não tão é, certa né? Enfim, não tão... Enfim, delimitada ali da questão Então, por exemplo no, Na esfera federal a gente já tem Bastante dados abertos para verificar Então muitas vezes você nem precisa pedir Pela lei de acesso à informação, que é outro Instrumento muito importante para os jornalistas Porque essas bases estão disponíveis Você pode olhar, acessar tudo isso Tanto para, por exemplo, o Executivo Federal né, é, Ministérios próprio Planalto, quanto, por exemplo Para o Congresso, né? com Câmara e Senado é, no, Nas outras esferas isso já é mais complicado E aí às vezes você vai ter que depender vender mais de assessoria de imprensa, por exemplo. Mas enfim, de qualquer forma, não é, por exemplo, que um dado tá no, na home de um site do governo que necessariamente é confiável. Tem que ver por exemplo, a qual período aquele dado se refere? É, qual é a origem daquele dado? uma secretaria? É um estudo que abrange, por exemplo, todos os hospitais do município ou é um estudo com os dez melhores? Dependendo do recorte, você pode estar maquiando a situação. Então é uma coisa que você tem que estar bastante atenta. Ou mesmo é, falar com alguém, por exemplo, que não é vinculado à secretaria, alguém que tem independência, para ouvir o que, que a pessoa fala, ouvir sua opinião para poder contrapor a, a declaração e tudo isso. Mas enfim, como um todo, depende muito muito da situação, mas o que sempre Fica de lição é sempre Desconfiar e tentar verificar Não sair afirmando já nada de cara né? Ouvindo, pesquisando, tudo isso E quanto mais você conhece do assunto Melhor você vai poder fazer isso Então você como jornalista O que, que te atrai no jornalismo de dados Nesse jornalismo mais investigativo Com dados especificamente Bom, eu acho que No meu trabalho a gente lida Com temas muito importantes Entre eles segurança pública é um assunto definitivamente importante no Brasil, até meados de 2017, 2018, o número de assassinatos vinha crescendo muito, então é preciso acompanhar esse tema de perto, forçar os estados a terem dados mais atualizados, a controlarem esses índices, ouvir especialistas enfim fazer todo um acompanhamento não só de assassinatos mas por exemplo também violência contra a mulher vários outros assuntos e também a por exemplo agora na época de eleição a gente tem várias bases de dados né então é muito legal você poder pensar em vários recortes e várias possibilidades você não vai ficar na cola de um candidato para cobrindo ver o que, que ele fala indo na rua o que bem ou mal é até bem legal para você conhecer a cidade sei lá ou conhecer o estado é, e é, tudo isso mas você vai fazer vários recortes, várias matérias, várias pegadas legais E ao mesmo tempo entrevistando o que eu acho também ótimo, assim uma, co... uma das grandes vantagens do jornalismo É que você tem a possibilidade de falar com quem você quiser praticamente, né? Digo, de especialista Então, pô, é... gosto muito do trabalho do... do professor X de Ciência Política Então você vai mandar uma mensagem para ele Pode entrevistá-lo, entendeu? Pode conhecê-lo, pode... Tem tudo isso, assim, que eu acho muito importante Importante, e é claro que transmitir todas essas informações para a população, né? Porque não é todo mundo que tem tempo para ficar mexendo, né? E procurando pauta, e checando dado, entrevistando, decupando assim, o infernal do jornalismo ali da entrevista é você ficar decupando áudio. Eu não sei se vocês usam esse verbo também, né? Não, o que é decupar? Vocês usam? Eu não tenho a menor ideia do que que é Decupar é você ouvir um áudio e ter que ficar digitando o que o áudio fala Transcrevendo, é. né? É, transcrever Eu fiz isso em um episódio e eu gastei infinitas horas e eu desisti Tipo, eu gastei muitas horas Isso que a gente tipo, a usou gente... uma ferramenta para fazer automático E depois só ajustando Só que claramente as pessoas só falam inglês no mundo, né? As ferramentas né, só são feitas para outras hum. línguas ah, Tipo, outras línguas não existem Eu... Sem, sem brincadeira, acho que eu gastei umas 10 horas pra transcrever um episódio, assim Pra, tipo, formatar bonitinho, a ah, fulano, a ah, falou isso Aí a Jéssica falou aquilo, deu gostar, sabe? Tipo, nossa, te admiro, viu? <risos> Não, transcrever decupar é um horror. Entrevistar é muito legal. Agora transcrever decupar, assim, não conheço nenhum programa que seja bom o suficiente para você poder ir de graça, né? Você mandar um áudio e ele ficar escrevendo tudo para você. A maioria você tem que depois ficar corrigindo 80% do texto porque a máquina errou tudo. Vocês aí da computação que estão ouvindo podem fazer alguma coisa melhor e open source. Mas, honestamente, isso é um inferno. É, o resto é muito legal. E em relação aos analismo de dados, então é isso, assim, eu acho é, muito motivador você pensar em pautas que não foram feitas, ou... E também você, muitas vezes, tem um pouco mais de tempo para trabalhar nessa pauta do que você ficar tão preso, assim, no factual, né, que é, tipo, o que tá acontecendo na hora, no momento. Essa liberdade, é, essa, essa chance de você poder pensar, olhar com calma, porque se você não olhar com calma, a chance de erro também é muito maior, então precisa ter essa calma. É, às vezes, pensar em visualizações também diferentes, que é super legal, né? Tentar inovar nesse lado. Então, isso é, é, é muito legal e até seria muito mais legal se também tivesse gente é, de outras áreas interessadas em, em entrar para o jornalismo para fazer isso, não só jornalistas que estão pegando conhecimento de outras áreas para entrar, né? Para ficar no jornalismo de dados, eu digo embora eu seja que eu saiba que escrever é uma, uma barreira ali que a enfim, escrever é complicado. Escrever é uma habilidade difícil, né? o pessoal de software tem dificuldade até para documentar código que dirá escrever matéria, então a gente sabe que não é uma habilidade assim que o pessoal gosta de desenvolver muito ou não, né? É, no, no jornalismo a gente fala muito do lead, né? Que é aquela, aquele primeiro parágrafo que você tem que resumir e já trazer de cara o que é importante na tua pauta. Então você mudar a forma de a pessoa pensar para ela pensar em lead, pensar em título, é uma coisa que demora, então não é tão fácil essa transição também de quem vê outra área para o jornalismo. É, você falou sobre tomar o tempo né, para estudar aquilo, desenvolver as ideias e não tratar só do factual. Né? Eu desconfio que as pessoas não sabem a diferença entre uma reportagem que é factual e as outras reportagens. Então acho que talvez seja uma boa se dar uma explicada para poder saber, para só conseguir entender qual é a diferença de uma e de outra né? e por que, que é tão interessante você conseguir também trabalhar além do factual. Isso, uma matéria do factual é aquela matéria do dia, matéria quente. Então o ministro X, Anunciou um novo plano para melhorar a economia, supondo, assim, para estimular a geração de empregos. Então ele deu uma coletiva, ele falou algumas coisas, e você tem que bater um texto, escrever logo alguma coisa sobre isso, porque, né, enfim, é uma coisa muito importante. E você, enfim, tem que fazer isso correndo, porque está cor rolando correndo, e, enfim, e interfere no Brasil de várias formas, né? E todo mundo quer saber desse plano que o ministro está anunciando. Esse é mais ou menos o factual. Lógico que também não é só na política. Eu falo muito da política porque eu gosto política, mas pode ser, né, em vários, sei lá. Então, supondo que ah, alguma atriz falou alguma coisa, então isso também pode entrar ali no factual. Já uma matéria mais trabalhada, uma matéria que você consegue ter mais tempo para fazer, ela não necessariamente, ela, ela é feita num, num dia, né, obviamente. ela Você tem mais tempo. Então, supondo que você mesmo, aliás, até uma coisa que eu queria falar, que muita gente, assim, já me pergunta, ah, Gabriela, como é que você fez esse levantamento? Você usou raspagem? Você o um E assim, às vezes dá dó de falar na frente, eu fiquei sentada lá, ligando para todas as assessorias de imprensa, mandando 27 pedidos de lei de acesso à informação para conseguir o dado. E cada site é, é um site diferente, cada governo manda como quer. Tem governo que manda no WhatsApp, tem governo que manda no e-mail, tem governo que só vai falar no telefone. E, e enfim, tem governo que só trabalha, é, enfim, trabalha menos horas por dia. Então é... Tudo trabalha de uma forma diferente, assim, eles têm autonomia de fazer isso e não tem tanta integração. Então tem, por exemplo, levantamento que você mesma, você mesma passou vários dias, às vezes um mês ou uma semana, falando com todos os estados ou com todas as capitais para conseguir um negócio, é você que tem. Então você não tem tanta pressa de publicar, né? Assim, porque você tem aquele material exclusivo. Então você pode falar com mais entrevistados, você pode fazer um texto mais legal, ou. enfim. De várias coisas, pode fazer um vídeo, pode fazer um gráfico especial, tudo isso, uma página especial, né? E tem também veículos que só fazem coisas especiais Cada um tem a sua pegada, mas assim, no grosso modo, seria essa a diferença de factual E também de um trabalho mais demorado E tem gente que só faz factual É, é que é importante também ressaltar, né? Porque, por exemplo, o factual é muito rápido Geralmente não tem essa, esse tempo... Abre, fecha aspas de sobra para poder construir uma base que não existe, nesse processo todo de fazer as trilhões de ligações, que eu lembro né, que conhecidos meus já fizeram, já havia acontecer, e era uma correria, e, e chateação, né? Porque você depende da outra pessoa querer e ter disponibilidade para te ajudar. E às vezes essa não é bem a verdade, porque a pessoa tem outra prioridade que não é a sua necessidade, né? Então é, é bem, bem louco. É, tem gente que fala, ah, por que vocês não publicaram esse título? Pô, mas pra publicar esse título, você precisava checar a base e tal, falar com fulano, ciclano, beltrano. Então, assim, na hora, esse era o título que dá pra publicar. E você precisava publicar. Você pode até fazer o que a gente chama depois de suíte ou desdobramento, né? Se depois de que saiu o factual, você vai atrás de outras pessoas, repercute, né, o que aconteceu, o que o cara falou, pra colocar outra matéria. Mais crítica, talvez, mas assim. Enfim, tem algumas críticas que, infelizmente, algumas pessoas fazem ao jornalismo, e assim, eu como jornalista eu sou, é, enfim, eu tô em contato com essa profissão, então eu entendo muita coisa que acontece, mas tem muitas coisas que as pessoas fazem porque porque eles não sabem muito como funciona tipo, ah, mas por que que não publicou isso de cara? Ah, mas por que que isso? E aí é porque a pessoa não viu, pô, o dado foi liberado às nove da noite como é que ia fazer e, e dar tempo de sair, sei lá onde ou de sair na edição do jornal no dia seguinte ah, essa matéria tá muito ruim, e aí eu falo pô, mas você viu que o Riniz, que é assessoria de imprensa da Universidade cidade divulgou exatamente com esse título Então não é assim, 100% culpa do jornalista Ah, o jornalista tem que pensar de forma crítica Claro que tem, né? Mas às vezes o tempo Atrapalha, né? Não é assim Não somos um milhão de pessoas Fazendo um, um trabalho Às vezes, ainda mais num plantão Sei lá o que, é uma, uma equipe reduzida As pessoas têm que também refletir E tentar entender mais o trabalho do jornalista Empatia, né? Que tá faltando bastante Então falando assim é... Bem concretamente para talvez uma pessoa que está fazendo jornalismo, que está escutando o nosso podcast, o que que você vê de mais vantagem e desvantagem também de aprender a, a trabalhar com dados e, e, e jornalismo de dados? E quando que uma pessoa pode começar a se interessar nisso? Tipo, quando que é o, o, o momento ideal para ela começar a estudar isso? Bom, olha, uma vantagem que eu acho assim, essencial é a questão da documentação. Então, você tem o teu código bonitinho explicado é, com tudo que você está fazendo. Então, se você quiser pegar o mesmo código e rodar daqui a três meses para fazer a mesma matéria, você por exemplo, pode fazer. Se você quiser, ah não, tô via... vou estar de férias, então você deixa o código pronto e o teu amigo vai rodar e vai fazer a matéria, né? Então é, você pode reutilizar, reaproveitar né, um código bem documentado. E no, no Excel não, no Excel você está ali na mão, dando cada comandinho, você vai o quê? Deixar um, um passo a passo do Excel? É muito mais difícil. Na minha opinião, essa é uma maravilhosa vantagem do R e não só para outras pessoas ou para você mesmo, mas, por exemplo, a, a, a base de dados para 2018 é igual à base de dados para 2020. Então, é, o código que você vai rodar é o mesmo, né? Então, você pode rodar o mesmo código para comparar, por exemplo, como é que era em 2018, como é que era em 2020. Isso também é muito legal. Outras possibilidades é que sim, você pode até fazer uma tabela dinâmica. Estou falando muito da tabela dinâmica, mas é que a tabela dinâmica é importante para os jornalistas. Tem jornalista que ainda está se adaptando ao Excel, eles fazem o um filtro, né? Eles ficam fazendo o um filtro para cada categoria da coluna. E é importante reforçar que a tabela dinâmica já ajuda nisso. Então, assim, a tabela dinâmica no R é, é muito tranquila, fácil. O próprio filtro é muito tranquilo, fácil. Então Vale a pena, aos poucos, você começar a tentar fazer um pouco no, no Excel para fazer essa transição. Se não for para o R, pode ser para o Python, pode ser para o SQL, que são ótimas opções. Enfim, fora que a raspagem continua sendo absolutamente fascinante e é claro que a, a gente já tem várias bases de dados, Existia um próprio site do governo com bases de dados e a tendência é que a gente tenha ainda mais. Isso por transparência ativa, né? Quando, o próprio, quando a própria administração pública já coloca no online. E se você pedir pela lei de acesso à informação, você tem mais bases de dados ainda. E aí, por exemplo, ah, tem um dado que o Planalto ele divulga como XML. Ah, mas como é que eu vou ler um XML? Então, esse tipo de contato que a pessoa vai tendo é legal para ela não ficar tão limitada né? ao telefone, ao próprio entrevistado e perceber que ela pode, mesmo que ela não for da equipe de dados, mesmo que ela não... não trabalhar apenas com dados, ela pode complementar o texto com isso. Estamos chegando ao final, infelizmente, mas antes da gente terminar, eu queria saber o que, que você dá de dicas para quem está começando nessa área de jornalismo de dados, não, não só de programação, né? dicas como um todo para os nossos ouvintes aí que querem seguir os seus passos. Bom, minha dica é siga... A comunidade no Twitter, né? Quem está publicando dicas, tutoriais e tudo isso para você ver o que, que o pessoal está recomendando e você também ler e ir atrás. Não desista no primeiro erro, né? Isso é super natural. Também acho que a pessoa tem que tirar dúvidas, sim, pode procurar amigos, enfim, colegas, para perguntar sobre a base de dados. Então, não acho que o, o erro, a dúvida tem que ser um problema. Hoje a gente tem a. Imensa sorte, né? Assim, principalmente comparando, sei lá, com 10 anos atrás, da quantidade de cursos que a gente tem, de tutoriais de pessoas abertas, querendo ensinar, querendo ajudar. Então, assim, é, é um cenário muito legal para aprender para ir atrás. E ainda mais para quem é jovem, entendeu? Para quem é jovem, tá muito mais acostumado a mexer, já tem alguma facilidade com Excel, né? E já tá mais acostumado aí tem que sair das redes sociais e entrar num curso, né? Ver quanto tempo tá gastando no, no Instagram. E trocar esse Instagram por um curso online Mesmo que, enfim, seja pago ou seja gratuito tem, tem um monte de opções aí fora fora vários livros super interessantes enfim eu vou passar aí também uma lista de livros para Letícia para Temporal que eu adorei ler e que podem também abrir a cabeça do pessoal para quem está ouvindo a gente não sabe todos os links todas as coisas que a gente comenta no inclusive termos que a gente comenta no episódio a gente deixa links nos nossos posts para que vocês usem como material de referência na hora que forem estudar então a gente vai deixar lá um monte de links que a gente falou e links que a, a Gabi vai mandar para gente, para quem quiser estudar e se aprofundar mais nessa área. Essa dica da, da rede social é excelente. Você vai descobrir que você tem muitas horas no seu dia que você não fazia ideia. Recomendo. É, também deixa para gente, tipo, as recomendações de pessoas aqui seguindo o Twitter, porque pessoa que tá começando, que tipo, não conhece Twitter, acaba entrando e não tem a menor ideia de quem seguir, né? Bom, começa seguindo a Gabi e o Pizza de Dados, não esqueçam. <risos> e aí depois a gente já adiciona mais recomendações também. Obrigada, pessoal, aí por me receber. É, vou deixar todos os links tudo direitinho. Quem quiser depois fazer mais alguma pergunta, porque, enfim, não rolou ou não deu tempo, também pode mandar na mensagem privada no Twitter, que eu tento ajudar. Estou é, disposta no LinkedIn, se vocês quiserem, e aí a gente se fala. Obrigada de novo pelo convite, hein? Também foi muito, muito bom te ter aqui. A gente está muito feliz de ter trazido você para falar desse tema tão interessante e esperamos que você volte no futuro para falar ainda mais de mais reportagens interessantes, dados que você é, analisou e coisas que você aprendeu. Obrigada, espero voltar muito em breve, hein? Obrigadão pelo papo, valeu, pessoal. Obrigada. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até ano que vem. Tchau. Tchau.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 Então, antes da gente saber mais sobre o tema, a gente perdeu a nossa convidada. Ela tá com dificuldadezinha. Antes da gente saber mais sobre o tema, a gente tem que encontrar a nossa convidada de volta.